Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um investimento que você faz aí de apenas reais e você pode estar tá ganhando, cara, dependendo de você, reais por mês, reais por mês, cara, vai depender de você, mas é um investimento bem legal aí. Só deixando claro aí que não é uma dica de investimento, porque tem riscos aqui, a gente tá no mercado de criptomoeda, mas eu vou explicar pra vocês certinho. Então a plataforma que eu vou mostrar pra vocês hoje é um aplicativo de mineração de criptomoedas, pra ser mais específico aí a criptomoeda Tron, tá bom? E o nome do site é TRX69, o link vai estar tá na descrição, e aqui você faz o seu cadastro, também vai estar o link aí direto do cadastro, você se cadastra colocando aqui o seu telefone, aí você cria uma senha, cara, cria uma senha, criei aqui minha senha, você coloca aí o código que tá na tela, que é o meu código, e também coloca aqui, aqui o código verificador, e pronto cara, já pode estar tá fazendo o seu registro feito o registro, cara vai aparecer direto para o Telegram, você pode estar tá entrando no Telegram lembrando que o link do Telegram também tá na descrição e bom, basicamente só entrando aqui nesse aplicativo, você já ganha 1200 TRX, cara, quanto que vale 1200 TRX? já tá aqui embaixo, cara, 70 dólares, tá bom? Então só de entrar no aplicativo você ganha 70 dólares, mas pra você sacar, cara, você precisa fazer um depósito inicial, e é o depósito que eu falei pra vocês de apenas 3 reais. E bom, já já a gente faz o depósito, tá? Mas só pra você entender como funciona a plataforma antes, basicamente tem aqui a opção de trading, tá? E todo dia a plataforma tá pagando 4% ao dia, cara. São diversas plataformas, eu já fiz vários vídeos, vai estar tá aí nos cards pra vocês a playlist, então eu faço em várias, cara. Cada vez a gente vai vendo outras aqui, e essa tá pagando 4% ao dia. Então a ideia é você ter um um pouquinho minerando em cada aí e vai ganhando um pouquinho em cada. E aqui você pode estar investindo aqui, cara, e ganhando ainda mais em algumas piscinas que eles têm aqui 9,5% ao dia, 6,5% ao dia, 8% ao dia. Cara, obviamente que aqui tem um risco, tá? Por isso que o investimento é bem baixo, certo? E, cara, a melhor maneira de ganhar, por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, depende de você, não só aqui com a mineração, você pode ganhar também indicando. Então, você vai clicar aqui em share, vai estar tá aqui pra você indicar com o seu link. Você copia esse link aqui, cara, e você pode estar tá divulgando. Então, cara, eu não faço isso aqui só pra mim ganhar, não, tá ligado? Até porque tudo que ganha aqui, eu reverto em itens pro canal, sorteio pro canal e etc, tá? Isso aqui, cara, é realmente uma dica pra você poder ganhar, cara. Tu investe só, tipo, 3 reais. E tu pode compartilhar com muitas pessoas. Então, como eu falei, depende de você. Se você compartilhar para, tipo, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas para ganhar bastante, entendeu? Porque aqui, cara, tem um time, tá bom? Então é dividido por level: level 1, level 2, level 3. Então você indica, você ganha. a Pessoa indica, você ganha também. A outra pessoa indica, você ganha também. Então é um marketing de rede aí que vai tendo e vai ganhando. E bom, galera, e é basicamente isso, cara. E todo dia você entra no aplicativo e quanto mais você indica, mais você ganha. Então clique em Withdraw aqui para sacar. Vocês estão vendo que eu não consigo sacar, entendeu? Porque para mim conseguir sacar, eu tenho que estar tá depositando. E aí você deposita só vai poder sacar uma partezinha, tá ligado? Só que aqui, igual eu falei pra vocês, quanto mais você indica, mais você ganha. Então, se você indicar pra bastante pessoa, você consegue sacar cada vez mais. E, bom, vamos clicar em depositar, vou mostrar pra vocês como funciona. Então, eu vou clicar aqui em investir. E aí, você clicando em investir, vai aparecer aqui esse endereço. Você copia o endereço, tá? E aparece aqui, ó, que o mínimo é de 5 TRX, cara. O mínimo que você tem que depositar. O TRX hoje, cara, tá custando 30 centavos, só pra você ter noção que baratinho. Então, 5, cara, dá 1,50, mano. Eu tava, eu li em outro lugar que era 10, mano. Se for 10, ó, não importa. Vamos, vamos supor com o que eu falei de 3 reais. 10 tokens, mano. você botar 10, você investe 3 reais. Então, cara, na verdade, o investimento é de menos de 3 reais aí. Se você for pelo mínimo aí, seria 5, seria 1,50. Então, cara, é isso aí que você investe, basicamente. E beleza, como você vai fazer pra depositar? Cara, você vai ter que ter uma conta na Binance, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição. Cria a conta, é rapidinho, é facinho. E aí você clica em depositar, mano. É bem simples, ó. Passo a passo pra vocês. Clicou em depositar, cara, vai ter aqui deposite criptomoedas, certo? Vai poder aparecer assim. Ou você clica aqui em depósito fiduciário, que é para depositar em real, né? Aí você vai clicar aqui, ó, digitar BRL que é o real, né? Vai aparecer aqui a transferência sem taxa nenhuma. E pronto, cara. Vai aparecer aqui pra você depositar. O mínimo que você consegue depositar na Binance é 10 reais. Então você pode colocar aqui, ó, 10 reais, tá bom? E aí, cara, é bem baratinho aqui, velho. Você deixa 10 reais. Você pode estar tá colocando uns 50 lá de Tron depois, tá ligado? E 10 reais, cara, é o mínimo aí. Então você pode deixar depois o dinheiro parado ali. Depois você pode sacar também. É tranquilo a Binance, ok? Depois que depositou, cara, você pode pesquisar aqui TRX. Você vai clicar em Trade, mano. E vai estar tá comprando TRX. Depois que você comprou o TRX, você vai clicar aqui em sacar, mano Clicou aqui em sacar Entendeu aqui E você vai colocar aquele endereço Que a gente pegou lá na TRX69 E cola ele aqui Pronto, seleciona a rede TRC20 e pronto, cara. Eu vou colocar aqui, ó, 20 TRX, tá, mano? Tem uma taxinha de 1, então vai ficar 19 TRX. Então, cara, 20 TRX é tipo R$6,00. Só pra vocês terem noção, entendeu? Porque é um investimento de alto risco, galera. É uma mineradora, tem marketing de rede. Então, eu sei que é alto risco. Então, eu tô colocando só 20 TRX, são apenas R$6,00 aqui. E você clica em saque vai ter confirmação no celular e no e-mail, e aí você confirma e vai estar tá caindo lá na TRX. Pronto, minha solicitação foi confirmada, foi enviada, tá bom? Ó, concluído. E agora basta a gente esperar, né, galera? Tá 1.200 TRX aqui, e agora a gente espera, tá? Enquanto isso, cara, vocês podem ver que tem alguns bônus aqui, tipo, se tiver alguém muito rico vendo o vídeo, por exemplo, você bota 10.000 TRX, você ganha 1% aí do investimento, tá? 100.000 TRX, 1,5%. 500 mil TX 2%, então tem uns bônus aí para quem tem muita grana. E aqui, galera, também tem um certificado que eu achei aqui no white paper deles, mostrando a veracidade do projeto, tá, galera? Mas assim, deixando bem claro, isso aqui não é uma dica de investimento, eu sei que é alto risco, tá ligado? É muito arriscado essa plataforma, por isso que a gente investe bem pouquinho, tá? Porque se eu perder, cara, ali o dinheiro que eu investi, não tem problema, tá ligado? Mas isso aqui dá uma certa segurança, tá ligado? Tem vários vídeos no YouTube que a gente vê a galera postando, então assim, cara, eu sei que pode dar ruim mas ao mesmo tempo, cara, é um investimento de alto risco que tipo assim, dando certo, cara geralmente ali uns 40 dias já recupera o investimento, isso sem indicar ninguém, e se eu indicar pessoas, eu sei que rapidinho eu recupero o investimento então galera, a dica nesse tipo de aplicativo é isso, você investe, indica bastante, tenta recuperar o investimento ali de 1,50 rapidão, tá ligado? depois vai ser só lucro, mano, essa que é a ideia então bota lá tipo 1,50, indica ganha uma grana e depois cara, vai só no lucro. E bom galera deu certo aqui o meu depósito, ó, tô com 1.200 19 agora, e agora, mano, você depositou, você pode clicar em withdraw e vocês podem ver que agora, dá pra mim sacar. Então, 0.57 por dia, galera. Então, presta atenção, eu depositei 20 e posso sacar 57 por dia. Então, olha só, presta bem atenção nas contas. Então, é o que eu falei pra vocês, galera, em 40 dias, você recupera, tá ligado? Porque é 50 aqui por dia, mano, uns 40 dias, mais ou menos, eu já recupero, 40 vezes meio dá 20, certo? É basicamente isso. Lembrando, isso se eu não indicar ninguém, porque quando você indica a pessoa, aumenta aqui o seu saque diário, tá? Então, cada vez que indica mais, você vai poder sacar mais, cara. Se você indicar para um monte de pessoa, você já saca tudo aí num dia só e depois é só lucro, entendeu? E bom, para sacar lá meu lucro, novamente eu venho aqui na Binance, pesquiso TRX e agora, em vez de saque, eu clico depositar. Cliquei em depositar, vai para falar para selecionar a rede, seleciona aqui TRX, Tron, TRC20. E aqui tá o meu endereço da Binance, você clica aqui para copiar ele. E é muito simples, você cola aqui o endereço, ó, começa com T, eles até dão esse aviso, tá? Você pode estar tá pegando aqui, ó, 0.57, então bota aqui, ó, 0.57, ok? E bota aqui sua senha, cara, bota aqui a sua senha. Pronto, vocês podem ver que já diminuiu aqui pra 1.218,43 e agora todo dia eu posso sacando, velho. E bom, galera, já tô aqui na Binance, tá? E, como vocês podem ver, demorou tipo um minutinho e já tá aqui o depósito, cara, que a gente sacou lá de 0,57 TRX. Então, cara, é bem rapidinho rapidinho tá pagando aqui beleza então tá tranquilo e basicamente esse é o vídeo tá galera então para finalizar novamente eu digo isso aqui não é uma dica de investimento tá bom é um conteúdo eu tô mostrando para vocês que eu tô na plataforma mas cara é alto risco tá então na moral eu falo bem sincero aqui com vocês o investimento é bem baixo você coloca 1,50 indica para o máximo de pessoas possíveis retira o seu investimento e depois você só vai ficar no lucro cara então é assim que funciona tá ligado eu coloco um dinheiro ali que eu posso perder botei aqui 6 reais hoje se eu perder cara beleza tá ligado Vai fazer diferença pra mim. Então, coloque o dinheiro que você tá tranquilo aí pra você. E aí, cara, dando certo também, eu vou ter lucro todo dia, tá ligado? Então, essa aqui é a ideia. Fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.